Olá, eu sou a Maria de Boglova Maria e hoje vou-vos dar ideias para edição de fotos para o Halloween. Se vocês quiserem fotos parecidas com estas, é só continuar a ver e espero que gostem.